O início da casa esteve, teve mesmo uma padaria, não é? eram padeiros, produziam o pão, e hum, no finais século, no século XIX, hum, quando o José Gonçalves Pereira Romeiro se casou com a Ana Marques Moreira, hum, foram eles os impulsionadores de também a produção do biscoito. O pão era produzido mais no início, na madrugada, inícios da manhã e para dar também uma continuidade ao, ao, à quentura e aproveitar, começou-se também a produzir os biscoitos, mas a outra razão foi porque também houve uma altura em que houve um decréscimo nas vendas do pão. Os biscoitos ainda são feitos da mesma forma que eram feitos antigamente. Continuamos a utilizar matérias-primas, nada de conservantes, ou aromatizantes, ou, ou corantes. É quase, é quase os biscoitos que fazemos em casa. Quero o biscoito, as bolachas e o próprio pão de falou, foi, ficou muito conhecido graças às biscoiteiras e padeiras que iam vender porta a porta. Elas, para além das canastras, não é? que levavam o pão, as reguefas e, e os biscoitos, tinham uns um, um sacos que eram os chamados as talegas, que eram uns sacos de pano branco em que elas pesavam quartos e meios quilos de, de biscoitos e colocavam no fundo do saco o meio quilo ou o quarto, amarravam e depois o saco, como era comprido, punham para aí três ou quatro porções. De, de, de quartos ou meios quilos porque depois ao ir vender às casas dos clientes eles te pediam os biscoitos não é as pessoas iam buscar as latas e elas desamarravam o, o saquinho e aquela aquela porção que lá estava que era força de quarto que era força de meio quilo despejava e, e, e era essa quantidade aqui ou seja era a forma de transportar o, o, os biscoitos. e deus e diz um e diz, exatamente e aquelas quantidades ir aquelas quantidades certas Muitas vezes, em eventos que participamos, nós levamos, às vezes, assim, os ingredientes extra e colocamos para as pessoas experimentarem que a bolacha e o biscoito pode não ser só comida, só, pode ter um acompanhamento e pode ser usado como, como acompanhamento, ou entradas ou, ou sobre, e ser utilizado sobremesas.